Tempo pensando em museus hiperconectados, as minhas é, viagens eram cada vez maiores, a gente ia chegar aqui com drone, recebendo alguma coisa. Assim, não, não adianta falar em hiperconectados se a gente tem aqui uma joia, que é esse material de Conceição. Eu já tinha lido sim, entendeu? Só que eu tinha lido fragmentos. E E aí eu falei assim, como é que não fazer com que as pessoas percebam que essa história que acontece E que nos leva a cemitério Eu enquanto fotógrafo parar muito em cemitério por causa dessa eu não, eu não sou nada apaixonada por cemitério Vai, vai até hoje. Tem um olhar diferenciado com o cemitério, que são as artes cemiteriais, leva o marido, leva todo mundo junto né, para ver, e a gente passa a ter um olhar diferente de tudo. Então, por que não fazer com que quem vier aqui no museu faça uma conexão de todos esses museus, esses cemitérios do mundo inteiro, com a história de Macaé, que tem essa riqueza, que tem essa grandeza nesses, nesses túmulos aqui que a gente nunca olha com carinho, nunca olha com esse cuidado, né? E aí quando eu me deparo com, com essa, esse material dela, ela foi a última a saber que tinha sido escolhido, porque eu sabia que ia ter um quebra-pau danado, como teve, porque eu não queria, não, eu sou da casa, como é que eu vou estar fazendo o trabalho, né? Meu, vou fazer de tema. Não, porque é muito rico. O macaense precisa conhecer. Então aqui a gente vai ter só um pedacinho do que é, só uma amostra, só para seduzir, a vir aqui, sentar aqui, se deliciar com esse trabalho dela enquanto não está publicado. Quando tiver vai ser uma briga, vai ser muito. Você aprende desde a colônia, estava falando com o Armando, desde o número de população que tinha em Macaé, com só duas fazendas, o número de escravos, né? e, e chega até os dias em né, que você percebe a, a, a questão política como é forte, tem muito, muita semelhança com os dias de hoje, né? essas intolerâncias malucas. Então, assim, é um, é um trabalho delicioso, que eu acho que seria egoísmo a gente ter isso aqui e não compartilhar com vocês, não compartilhar com a cidade.